Olá, sou Luciana Ângelo, coordenadora do curso de Aperfeiçoamento e Especialização em Psicologia do Esporte do Instituto Sede Sapiência. Gostaria de convidá-los a apreciarem o material elaborado pela vigésima turma. Em tempos de pandemia, muitas dúvidas surgiram sobre como lidar com este momento pensando em como manter a saúde física e mental, como adaptar as rotinas de treinamento em casa e quais as estratégias mais adequadas para lidar com este momento. Um time de profissionais da Psicologia do Esporte do Instituto Sede Sapiente, formado por psicólogas, profissionais de educação física e administradores, se uniu para auxiliar atletas, praticantes de atividade física e profissionais do esporte a enfrentar esse momento tão desafiador. Desenvolvemos conteúdos, de primeira, para a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte divulgar a todos que a acompanham nas redes sociais. Para os atletas, mesmo em casa, o jogo não parou. Então, nossas sugestões são Manter o contato virtual com a equipe e comissão técnica, reforçando a troca de experiências e o vínculo. Continuar seguindo as orientações sobre os treinos, alimentação, o sono e terapias auxiliares. Aproveitar para desenvolver habilidades de percepção e reflexão sobre si mesmo, que poderá auxiliar no enfrentamento de adversidades. Replanejar os objetivos e metas sobre os cenários futuros. Focalizar no que se tem controle e na atitude do presente. Renegociar valores, contratos e patrocínios frente às preocupações financeiras incluir novas atividades em casa, resgatando práticas, hobbies, para que a rotina se torne mais leve e prazerosa. Para praticantes de atividade física, recomendamos que, durante esse período que estamos vivendo, é muito importante cuidar da sua saúde física e mental. E é possível a partir de hábitos como buscar exercícios ou atividades que pudessem ser adaptadas à sua rotina, procurar as orientações de um profissional de Educação Física credenciado no CREF. Lembrar que a atividade física é mexer o corpo, então muita coisa conta: Subir escada se envolver com atividades da casa, com as crianças, fazer uso da criatividade nas brincadeiras pode ser um bom divertimento. Com as pessoas idosas, Quero mantê-las ativas, a partir de atividades como leitura, atividades mais manuais. Mantenha contato com a sua rede de apoio, familiares e amigos, mesmo que seja virtualmente. Cuide da sua alimentação, isso é essencial. E não se cobre tanto, faça o que estiver ao seu alcance. Em nossa atuação como psicólogos, é importante manter vínculos com os atletas, seja em momentos individuais ou em equipes. E mesmo sem o contato físico, manter uma escuta atenta e apurada. Os profissionais da saúde mental podem encontrar situações desafiadoras e desgastantes frente ao gerenciamento do estresse, onde é importante reconhecer os seus limites e solicitar ajuda de outros especialistas quando necessário. Manter contato com sua rede de apoio, seja de um supervisor, colega de profissão ou de alguém próximo. Respeitar e seguir as orientações de saúde, manter comportamentos que gerem emoções prazerosas e de bem-estar, manter uma rotina próxima do habitual e trabalhar com metas reais dentro daquilo que é possível. Estamos ressignificando um novo mundo, onde o que irá acontecer a médio e longo prazo será resultado de modo como lidamos com isso hoje.